a escola que sonhamos, é a escola que queremos, é a escola que precisamos discutir como construí-la, reconstruí-la, principalmente nesse momento terrível que vivemos no nosso país, um pouco no mundo também, mas no nosso país em especial. E nada como a referência de Paulo Freire, uh, voltar a ler o que ele escreveu, reestudá-lo, entender como aplicar as suas ideias. Eu acho que é uma oportunidade uh, muito interessante, eu diria que imperdível, ele está sob a responsabilidade de um grande humanista, um grande estudioso de Paulo Freire, uh, o Moacir Gadotti que é um, um educador, uma referência e, acima de tudo, um grande humanista. Parabéns ao Moacir, parabéns ao Instituto Paulo Freire e sucesso.